Cristo é a graça de Deus, Cristo é a palavra de Deus revelada nas Escrituras. No livro de Abacuque, no capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 19, a palavra do Senhor diz assim, De que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou oh, a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro e prata, mas não respira. Muitos profetas no Antigo Testamento, né, vêm nos advertir, vêm nos alertar sobre o pecado de adorar Ídolos, agora, ídolos. Quando nós é, ouvimos essa palavra, esse nome, a nossa mente ela ela vai para uma imagem de escultura, né? E a palavra aqui que nós acabamos de ler no livro de Abacuque, capítulo 2, praticamente diz isso, né? É, ídolos são é, ídolos de metal que ensinam mentiras. Ídolo de metal que ensina mentiras O que significa Ou seja, o significado interno E espiritual de ídolos É mais fácil de nós eh, Decifrarmos a partir dos escritos Do profeta Abacuque Um ídolo É algo que os homens criam O que o homem cria Aquilo é que é considerado ídolo Conforme a palavra de Deus Aqui no livro de Abacuque O que o homem Cria é o ídolo é algo que o homem cria. Ídolo é aquela pessoa, ou seja, vamos trazer aqui na nossa realidade. Ídolo é aquela pessoa, ou aquele tipo de ensinos, ou aquele tipo de pregações baseadas no conhecimento natural do homem. Baseada no que o homem acha ser certo. E que não tenha muita concordância, ou não tenha mesmo até concordância com a palavra revelada de Deus, que é Cristo. Ídolo é isso aí, aquele tipo de pregação, tipo... É mais para te ajudar e não tem nada a ver com a palavra revelada de Cristo nas Escrituras. Aquele tipo de ensino ou pregações baseada no conhecimento do homem. O homem coloca toda a sua confiança em sua própria criação. Neste caso, naquela pregação, naquele ensino. O sopro que um ídolo ou um ensino falso ou uma doutrina de, feita por homens ou pregações Aquele tipo de pregação literal, sem interpretação espiritual, não tem eu sopro da vida de Cristo. Todo ensino falso, toda doutrina criada por homens, toda pregação literal não carrega, não contém a vida de Cristo. Ela não dá vida a quem a ouve. Ela, na verdade, mata, condena, ela culpa. Ela desperta consciência do de pecado na pessoa que ouvir esse tipo de ensino, esse tipo de doutrina que praticamente rouba a liberdade daquela pessoa. Cristo veio para nos libertar. Libertar de quê? Daquilo que a lei nos aprisionava. Não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo, porque o dia que você fazer, você vai morrer isso e aquilo. Pronto. Então Cristo, que é a palavra de Deus que liberta, veio nos libertar disso. Isto não quer dizer que nos veio libertar para dizer, olha, pronto, bar aberto, você pode pecar e está livre. Nada disso. A graça diz, nem eu mesmo te condeno, vá e não peques mais. Cristo veio para te libertar, para que você seja livre, mas também não peques mais. Viva agora uma vida orientada pelo Espírito Santo de Deus, que é Cristo em você. Então, esse tipo de ensino falso, ou doutrinas inventadas por homens, ou pregações com interpretação literal, na letra mesmo, não tem, não tem o sopro de vida de Cristo. O que é, que é o sopro de vida de Cristo? A interpretação espiritual, o próprio Cristo, a pessoa de Cristo, a luz de Deus que é Cristo, a imagem de Deus que é Cristo, que vivifica os nossos espíritos e da vida eterna. Quando você tem a revelação da palavra escrita, mas você tem a revelação espiritual, ela traz vida ao teu corpo, vida eterna. No livro de Isaías, capítulo 44, no versículo 9, Deus diz assim, Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que estimam são sem valor. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam Envergonhados. Denominações e doutrinas imersas nas tradições dos homens, nos conhecimentos dos homens, é são representadas como ídolos, mundo, todo ensino que não revela Cristo, todo ensino que em vez de te libertar, ele te aprisiona, todo ensino que em vez de trazer vida para o teu espírito, ele traz morte, traz culpa, traz condenação, é, é, é considerado aqui, de acordo com a palavra de Deus, como é, ídolos, mundo, Por quê? porque eles não falam, dentro do teu Espírito. E nós, quando ouvimos falar de ídolos, a nossa mente vai já naquela imagem de escultura, como se fosse isso que Deus está uh, tá a se referir. Na verdade, ídolo é toda aquela pregação que está cheio ali, hoje, nas igrejas do deserto, onde onde onde as pessoas sentem sede e não são saciadas. A palavra que é pregada ali não sacia, não tira, não mata a sede das pessoas conhecer o verdadeiro Cristo revelado, nas Escrituras. Então, essas denominações, essas doutrinas, essas denominações que estão imersas nas tradições e conhecimentos dos homens são representados por ídolos mundos, são ensinamentos e anotações inúteis, inúteis. Aqueles que acreditam neles, invariavelmente, invariavelmente os têm em seu... Os têm em seus corações. No entanto, essas crenças são incapazes de dar vida espiritual. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eh, nós conhecemos esse versículo eh, porque fala dos dízimos, né? Eh, mas eu hoje não vou entrar aqui, vou trazer um outro devocional a falarmos dos dízimos para entendermos o que é que Deus estava a falar aqui acerca dos dízimos. Tragam o, dízimo todo, ah, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Essa versão aqui é um bocado complicada. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se não vou abrir as comportas dos seus e derramar sobre, sobre vocês eh, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Essa, essa versão tem que mudar. Uh, Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão Deus está a dizer, venham, vamos refletir juntos Se os seus pecados forem vermelhos como Escarlate, né? Vermelho como escarlate é, é, Ou rubros como púrpura Eu vou fazer branco como a neve Eu vou limpar os teus pecados Tava a falar do tempo da graça O tempo em que nos encontramos hoje Agora, Deus aqui em Malaquias Diz para trazer os dízimos A casa do Senhor, a casa do Senhor é você Meu irmão, é a tua, a tua mente É a tua consciência É o teu espírito É o teu coração É a tua alma é, depende só da, da tradução da Bíblia a casa do Senhor, traga mantimentos na casa do Senhor se a casa do Senhor é o teu espírito, teu coração, a tua alma qual é então o mantimento? é o dinheiro? é o pão mesmo natural? não, na nossa realidade da graça nós sabemos o que o alimento, a comida que Deus diz aqui para trazer é, para casa dele, não é isso aí o que que é então? João capítulo 4, versículo 34, responde isso. Jesus diz assim, A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Nós então entendemos que o mantimento para a casa de Deus aqui é fazer o quê? A vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus aqui é Reconhecer que Deus é quem enviou Jesus, o seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. Reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Deus o enviou para morrer em nosso lugar. E, ao terceiro dia, o Pai o ressuscitou. Reconhecer Deus como Pai e Jesus como Filho de Deus. Isto é fazer a vontade de Deus. Isto é alimento para a casa de Deus. Casa é você. isso alegra a Deus, alimenta a Deus, quando você reconhece que Deus é Pai de Cristo e Cristo é o Filho de Deus isto é que é alimento, isto é que é o dízimo, mas eu vou trazer essa, essa, essa matéria para um outro devocional, se calhar mais tarde hoje fa faço um vídeo e se não puder fazer hoje, então amanhã eu trago este, com a graça de Deus, né, trago esta matéria para nós entendermos um pouco o sentido espiritual do dízimo hoje eh, na, no tempo da graça, uh, o tempo eu tô, estou tô, Vou tentar fazer vídeos de 8 a 10 minutos, então já estou aqui com 10 minutos. Eu acho que fico por aqui. Tenho mais coisas para entregar, mas entrego isso num outro vídeo. Já? Ficamos então combinados assim. Deus abençoe a todos de uma forma grande e de uma forma tamanha para a honra e a glória do nome dela em nome de Jesus. Shalom. Até mais logo. Amanhã. Se...